O áudio estava off. Do... O áudio estava off é para... Pronto. Pronto. Ora, muito bom dia. Pss, pss, pss, pss. Vamos começar. E então, bem-vindos ao segundo dia aqui do evento Corporealidades Pós-Humanas. É a edição número 1. Um. Já houve uma edição 0. Para perceberem que houve já uma edição. E já outras atividades. E então, uh, hoje temos uh, para começar este dia, 26, segundo dia o painel com o Grupo Elétrico uh, de, ciber, de Dança e Cibernética. E tenho o prazer de então apresentar a professora doutora Ludmila Pimentel, desculpa, Bem. que vai fazer a moderação do painel com os elementos do grupo, que uhum. são tudo pessoas mestrandas, doutorandas, aqui, doutorandas que... aqui na dança, uh, programa de pós-graduação de dança em, da UFBA. Então eu passo a Ludmila, uh, que eu sei que devia ter mais, assim, uma apresentação mais, um bocadinho mais desenvolvida, mas ela pode é, tratar é disso né? e também incluir... Mas e agradecer tá? o convite, Completamente. o convite, eu é que convite o evento e sua estadia aqui, de Isso. grande contribuição à escola. Obrigada. Pronto. Aí, então, Pronto. Caio, venha se integrar, é, porque está todo o um grupo aqui. É. É, então, o painel se chama dança e cibernética porque a base teórica do grupo é a cibernética. Desde o seu início, desde a fundação do Elétrico, em 2001, nós somos o primeiro grupo de pesquisa, antes até do programa de pós-graduação existir, nós somos o primeiro grupo de pesquisa da escola de dança. E hoje nós é, atuamos tanto no programa de pós-graduação em dança, mas também no programa de pós-graduação em artes visuais. Então há componentes aqui que são de artes visuais. Já teve mestrando, já defendeu também. Hum, a base teórica, quando a gente fala que é da cibernética, principalmente de dois autores, que é o Norbert Weiner, que é da, da primeira Cibernética, que foi chamada assim depois, né? Porque, em outro momento, uh, a gente tem outro referencial teórico com Hans von Foster, da segunda Cibernética. Tem uma compilação que se tornou um livro, Cibernética da Cibernética, que é o curso de, de graduação que ele oferecia nos Estados Unidos. É, enfim, a nossa base teórica. É, basicamente, a base é basicamente essa, mas claro, cada pesquisa vai puxando toda uma, uma árvore de, de possibilidades teóricas. O nome do grupo é, é Grupo de Pesquisa em Ciberdança, ele foi uma derivação do Grupo de Pesquisa em Cibercultura, do professor André Lemos, que foi meu orientador de mestrado, então quando eu iniciei as atividades do elétrico, Uh, dei prosseguimento a, a essa linha teórica e hoje a gente consegue abranger pesquisas na área de cinema, de videodança, de notação coreográfica, de dentro de um grande guarda-chuva, que a gente não está nem... se a base teórica é cibernética, nós temos também um grande guarda-chuva teórico de, do projeto de pesquisa que a gente desenvolve. A cada quatro anos, nós uh, temos a, a, a proposição de atualizar o projeto de pesquisa e nós estamos com um projeto de pesquisa chamado atualmente dança e intermedialidade que, se fosse mais abrangente eu acho que seria melhor até corpo e intermedialidade adentrando aí num recente campo teórico que é da intermedialidade então as últimas dissertações já estão usando na sua configuração teórica é, a base da intermedialidade, a base teórica da intermedialidade. Então, é quase que uma, uma atualização, se antes, antes éramos bastante da cibernética, agora a gente está adentrando esse campo teórico da intermedialidade. Eu vou passar a palavra né, para cada um deles tá, estarem falando o estado atual da arte, da pesquisa deles. A gente tem aqui o Caio Araújo, que é mestrando do Programa de Artes Visuais. Aqui ao lado a Natália Vasconcelos e a Andréa Sampaio, que são mestrandas do Programa de Pós-Graduação em Dança. Aqui a Doroteia Bastos, que é professora da Federal do Recôncavo, foi mestranda aqui do Programa, já é mestre e está doutoranda na Universidade Aberta de Lisboa que também é parceira do Elétrico, a gente tem frutíferos conexões. Então, eu vou saindo de cena para colocar eles em cena. <risos> é, então Bom dia a todos que estão no streaming. Meu nome é Caio Araújo. É, o nome da pesquisa que eu venho desenvolvendo, por enquanto, chama-se poéticas em Pós-Produção mas eu estou pensando em, em mudar para o seguinte tema, que é Elogio Utopia, Processos Criativos em Pós-Produção, Citação e Remix. É um projeto que eu vim desenvolvendo há, há cerca de, de dois anos, dentro do PPGAV, do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, da UFMA. É, e o estado que eu, que eu me encontro na pesquisa é um estado de pós-qualificação. É, no final do ano passado, é, eu qualifiquei e agora estou sendo encaminhado para a defesa do, do, do projeto. É, processos em pós-produção, é, os, os conceitos básicos que passam a pesquisa são citação, reciclagem, sample, cover, reensinação, arquivo, remix e pós-produção. E foram conceitos que eu tive contato durante a pesquisa, durante, durante o mestrado e e foram conceitos que me abarcaram, teoricamente, para realizar esse projeto. É, as obras que foram realizadas como é um, um trabalho em um processo criativo, é, as obras passam basicamente por, por expansões contemporâneas do cinema, da fotografia, do vídeo, é, intercruzamento entre essas linguagens eu comecei significando é, imagens do século XX, principalmente coisas que vêm do, do cinema experimental. E depois me interessei por imagens produzidas no século XXI, principalmente imagens que circundam a rede, o, é, o Facebook, o YouTube, e foram uma, a uma matéria-prima que eu, que eu me utilizei para, para a criação. É, e as coisas acabaram indo por caminhos de performance em live cinema, de processamento de imagens, som em tempo real, é, fotografias que saem desses processamentos, vídeos em que saem desses processamentos, a própria performance, e, e também a criação de um filme em longa-metragem, com imagens que eu venho capturando dentro desses dois anos, o filme chama Elogio Utopia, e foi o filme que ganhou o festival, o Panorama Internacional de Cinema, do, ano, do final do ano passado, o melhor longa baiano. E eu fiz durante o, o, o, o mestrado. É, alguns, alguns teóricos são muito importantes assim, foram muito importantes para a realização do projeto da pesquisa, principalmente Nicolas Bourriot, com, basicamente, com dois livros, principalmente, que é o Pós-Produção, que é um livro de 2002, e Estética Relacional, que é um livro dos anos 90, Ana Pato, com o livro Arquivo e Citação na obra de Dominique Gonzalez Forresters, entre Júlio, é, Júlio Plaza, Mônica Tavares, Rosalind Krauss, Jenny Agublou, Alindo Machado, Natália Ali e Eduardo Gianetti. Eu acho, que, acho que por enquanto é isso. Assim. Depois eu passo, coloco um vídeo que tem. Você consegue colocar? Mas... Acho que sim. Mas era mais uma coisa de ilustração, assim tá no pendrive. Tem. tem, tem, um pen drive. tem. É? Tá? Mas era só uma que coisa a mais. A... mais... É, não tem como sair da imagem do stream? Não tem aqui. Uh... Acho que vai continuar tem que tirar o stream. Eu vou tirar. Não, é. o stream continua sempre. Pronto, tá. pode mudar porque eu vou é só... Isso, isso É. Ah, é só dar um play. É, esse por Deixa eu pôr aqui já agora o Então basicamente não... tá Um som. som, não, tem tem som, som. Não, não tem som, não, não tem som. É isso mesmo. Essas são imagens da exposição que eu realizei no ano passado no Museu de Arte da Bahia, e com orientação de Udmila Pimentel, e que reflete um pouco do, das proposições realizadas durante a pesquisa. É, imagens que, que se transformaram em fotografias, que saem das performances em live cinema. É, a própria performance e os vídeos que ficaram em loop durante um, um mês inteiro e o filme Elogiotopia, que também ficou sendo rodado em loop durante, durante, um, durante um mês inteiro. É, basicamente eu, eu me utilizei de.. Me interessei por, por duas, duas naturezas de imagens, é, um filme dos anos 60 do cinema experimental japonês de um cineasta chamado Eko Rousseau e um dos filmes pioneiros da contracultura japonesa. Eu, eu usei esse filme com matéria-prima para as performances lá no cinema, remontei o filme, em cada performance eu, eu é, vi um, um outro percurso de montagem, não montagem em tempo real, um cinema ao vivo e, e as imagens acabaram gerando uma série fotográfica e vídeos em loops que ficou durante a exposição. A exposição chamou o Tratado das Fusões. E também é, eu comecei a me interessar por, por, por imagens que, que circundavam a internet, já produzidas no século 21, principalmente coisas ligadas ao universo do pagode baiano, de, de certa forma, imagens é, marginalizadas, assim e eu comecei a fazer essas performances em live-cinema utilizando essas imagens como matéria-prima, que também gerou série fotográfica, gerou é, vídeos em looks e a própria performance em live-cinema. Foi apresentada tanto no, no, na abertura quanto no encerramento do, da exposição é uma coisa que aconteceu também durante a, a, o encerramento. É, eu convidei um, um grupo de, de dança de pagode, o Ballet VIP, e as imagens foram foram projetadas sobre esse grupo enquanto realizavam performance também. Enfim, a, a pesquisa aponta para vários caminhos assim, mas eu acho que principalmente pensando e, e dando em, em em contato com essa coisa de expansões contemporâneas do cinema, da fotografia, do vídeo. E acho que é basicamente isso. Tá bom? Obrigado, Muito obrigado Obrigada. a todo mundo. É isso aí. Eu sou Natália Vasconcelos, é, eu sou mestranda no Programa de Pós-Graduação em Dança aqui da UFBA, orientanda da professora doutora Ludmila Pimentel, uh, e o título do provisório né, no momento da, da minha pesquisa é Coreografias, um estudo da evolução das notações coreográficas como sistemas. É, eu estou para qualificar neste próximo mês de fevereiro, então tudo se encaminhando, ainda pode ser que modifique alguma coisa, mas no momento, uh, para esse estudo da evolução, eu traço três caminhos que são uh, do estudo etimológico, do termo notação coreográfica, que advém o termo coreografia, uh, também e, entendendo uh, como sistêmico, então eu tenho um estudo das notações coreográficas como sistemas, e sistemas, no caso, auto-organizativos, uh, e a sua evolução. É, nesse estudo etimológico, uh, eu, eu caminho tanto pelo conceito científico e, e, e autores é, é, acadêmicos, mas também como um termo do senso comum, que a evolução mesmo do termo notação coreográfica que advém, que é derivado de coreografia, a, a sua evolução perpassou muito pelo senso comum, a sua evolução se deu muito por esse senso comum. É, de como nós entendemos coreografia, né? como surgiu, como emergiu o que era coreografia, como surgiu esse termo e ao longo dos tempos, até o que hoje podemos entender como notação coreográfica. E entendo que a notação coreográfica em si é um sistema, uh, porque... É, dentro do, das autoras principais Fabiana Brito e Adriana Bittencourt, Fabiana Brito, por sua vez, que entende dança como um sistema co-evolutivo e Adriana Bittencourt também, que é, propõe dança como um sistema, a notação coreográfica dentro desse sistema dança seria um subsistema. E dentro da evolução da dança, a notação coreográfica é um subsistema que também vem evoluindo. Uh, vem se transformando. É, e, justamente por tê-las como base, também os seus referenciais, que são o, o Prigogine e Dawkins, acabam é, norteando essa, essa pesquisa. Uh, como base para o. Pra, conceituar a notação coreográfica e os diversos tipos de notação, de sistema de notação coreográfica e de categorias de notação coreográfica é, ao longo dos, dos séculos, principalmente do século XV para cá, que foi quando esboçou-se o termo coreografia é, no, na cultura ocidental, a, então há um estudo da autora Anne Hudson-Guest e ela faz um estudo de, de diversos tipos de sistema e de diversas categorias é, de notação e eu também tomo a Anne Hudson Guest como base para essa pesquisa. É, é isso, basicamente é isso. E estou caminhando. Passo a palavra para a André você. Bom dia, meu nome é Andréa Sampaio, eu já qualifiquei também estou em pós-produção para a defesa, no momento eu continuo com o título Intermedialidade na Dança, dois pontos, aguardando, de acordo com o processo. É de acordo com o processo, porque já houve uma mudança já antes E com a qualificação em diálogo a gente retornou a esse título Eu, A minha inquietação começou com a intermedialidade é, na dança Exatamente porque já vem esse conceito sendo tratado Tanto na literatura como em teatro E nós não temos referências bibliográficas Que retratam a intermedialidade na dança aqui no Brasil e, também fora, eu só achei de uma pessoa, duas pessoas que estão comentando já, falando sobre performance e, às vezes, é, passa por algumas configurações artísticas da dança, que é Mary Simonson e Irina Rajevisky. É, entretanto, esse termo já foi comentado como intermédia e, na década de 70 e, 60 e 70, pelo movimento de fluxos e onde Dick Higgins ele ele começou o processo de criação através das obras, interrelacionando com outras linguagens e criando um novo meio. Esse meio ele conceituava como intermédia Esse termo veio na Alemanha e quem trouxe para o Brasil é Klaus Kluwer, que eu me aproximo muito do conceito dele para abarcar todo o meu trabalho, toda a minha pesquisa, na dissertação. E a partir, Klaus Kluger, ele vem falando que é uma negociação das mídias, onde, em, onde não há um prevalecimento de nenhuma das mídias, e eles vão se relacionando e dando esse novo cunho de configuração artística, que é a intermedialidade. É um conceito prático, é, voltado mais para essa prática, né, que eu acho até desafiador do que na teoria. Eu venho buscando... Irina Rajevisky, que ela já começa a retratar sobre a dança e a intermedialidade, ela vem falando de três categorias. E nesse momento eu estou nessas três categorias fazendo uma análise de obras e buscando algumas algumas configurações artísticas, aonde eu já destaquei, já em cima de loy Filler, Bauhaus, Fluxus, Alvin Nicolai e Lafura Fura Deus Baus. Eu estou ainda num processo de escolhas <risos> e tentando descartar algumas coisas em relação, porque por mim eu falava muito mais coisas em relação a, a este conceito e enfim, estou em processo. Ah, eu tenho eu tenho outro também ali, tem esse livro, tem uma na minha mala também, que é o de dança e que é medialidade na dança. Tem esse livro que a gente utiliza. Ele é, vai ficar reverso. É é. Tem outra aqui. Reverso, não. não sei, não. Não, não, não fica, não. Chegar, não. Então, é, pronto, lá. Utilizo esse também. Que é o que começa a, a fazer os traços em relação à intermedialidade na dança, que é de Mary Simonson. Eu sinto com você. Eu fui também. <risos> e enfim, passo a palavra para a Dorotheia. tá bom. Tá, né? bem. Eu não passo, não, tá é, olá, eu sou Doroteia Bastos, é, conforme o Ludmilla é, apresentou. Eu sou professora, no né, curso de Cinema e Comunicação da UFRB. Sou aluna egressa aqui do mestrado em dança, que foi um mestrado assim, que é, me colocou né, mais a, a, a, a parte dessa área, né? por conta também da pesquisa do elétrico. Acho que dos integrantes aqui, eu acho que aqui tem mais tempo que sou eu. Eu estou no Elétrico já desde 2011, então já são sete anos né, fazendo esse trabalho junto com o Elétrico. E é um grupo que é, incentiva bastante, né, principalmente inspira também, né, inspira bastante essa questão da produção artística, produção acadêmica, é, e a gente tem visto isso né, de acordo com as pesquisas. É, atualmente eu faço o doutorado, sou aluna do doutoramento em Média Arte Digital, da Universidade Aperta de Portugal, conjunto com a Universidade do Algarve, é, sob a orientação da professora Miriam Tavares. E nesse doutorado eu dou continuidade à minha pesquisa do mestrado, iniciada aqui na UFBA, que é sobre Midia né? que é essa questão da dança com as tecnologias. Tem todo um histórico de escolha desse termo, mas foi o termo que no momento né, pareceu é, abarcar melhor todas as configurações que, que a gente queria tratar. Né? mas existem vários outros termos e é importante dizer que não exclui né? da mesma forma que a gente fala de ciberdança que a gente fala de dança tech enfim, dança tecnologia então não são termos que estão ali para fechar mas para abranger realmente né? E hoje eu estou no estágio de pesquisa, após qualificação, enfim, já me encaminhando para a fase final da pesquisa do, do doutorado. E eu parto da como inspiração artística né? dos trabalhos de Mayadere, da, cine, da cineasta Mayadere. Especificamente tem um filme, que é The Very Eye of Night, esse filme de 1958. Tá. The Very Eye foi o último filme que ela que ela concluiu e é um filme que, que serviu de inspiração para uma proposta artística, porque sempre teve essa ideia né, de fazer uma releitura é, contemporânea das obras de Deren. e atualmente eu estou fazendo essa releitura do The Very Eye of Night. Ano passado, no retiro doutoral, tive a oportunidade de apresentar o protótipo dessa dessa releitura e isso gerou uma parceria com o colega João Azevedo e a gente está desenvolvendo um novo artefato a partir disso, que é ainda né, uma, uma releitura desse filme, só que agora com outros elementos, porque antes tinha um elemento de captura de imagens com, com o Kinect e uma parte de manipulação de cenários, de ambientes virtuais, e agora isso passa também para uma outra instância, que é a questão da utilização da realidade virtual, né, com, com óculos, VR, enfim. E a previsão é ficar pronta em junho, em julho, para apresentação desse ano no retiro. É um tema que me chamou sempre muito a atenção em relação à questão da dança e tecnologia, essa dança digital, é a questão da estética. Então eu tenho voltado, me debruçado né, sobre o, né, em relação aos estudos da estética, é, de que forma isso modifica, se modifica, né, como é que se dá essa experiência e a apreciação estética de obras de dança digital, de media dance. É, e a partir claro inicialmente das obras de Maia Deren, mas ampliando isso também para falar de uma forma geral dessas dessas obras é, e a questão estética principalmente porque muda a forma que o espectador está né, presente à obra, tanto que hoje já falamos em qual autor é, mas isso não é específico da dança digital, não é específico da, da arte como um todo, né? a arte digital, a arte computacional, ela nos dá essa abertura né, de participação, enfim, essa, essa aproximação. E essa aproximação modifica a experiência e, claro, vai modificar a estética. Então, é, falar também da imagem e é densa, essa imagem gerada por computador, que é uma imagem que se relaciona com o mundo de uma forma diferente que as imagens representativas se relacionavam as imagens simbólicas. E eu estou justamente nesse contexto, né? de estudar a estética, fazer esse artefato, falar também sobre isso, né? de que forma isso gera novas dramaturgias, né? novas poéticas, novas formas de lidar com essa dança digital, né? e principalmente a partir dos conceitos de imagem e de estética. Então, estamos nesse caminho e... É isso. Só dizer que seu doutoramento é em mídia é, eu, eu, né? eu, eu mídia né? arte digital, mas eu dou esse foco na dança, mas na verdade no é movimento, né? porque por mais que a gente fale de mídia dance, de imagem, é, a gente está falando de um corpo-imagem, né? esse corpo-imagem digital, então isso me interessa muito, essa questão estética desse corpo-imagem, de que forma esse corpo aparece, de que forma ele não aparece, né? essa presença, não presença, enfim, tudo que tem a ver com o aspecto da é, experiência estética a partir né, da, da mídia dance é, é o interesse. Mas, principalmente a partir do movimento, tanto que os artefatos que estão sendo desenvolvidos são todos a partir do movimento, são as imagens geradas a partir de qualquer tipo de movimentação. Enfim. Pode ficar aí, assim, eu só quero é, encerrar abrindo, né, dizendo que a produção do elétrico, ela já é bastante volumosa, aí eu queria falar um, rapidamente, pode ficar aí André, tá aqui é a Então, por exemplo, nós tivemos... Em 2011, o Roberto Basílio, que também já é professor não, não da, da UESB, né, o, o Roberto Basílio desenvolveu na dissertação de mestrado dele, sobre minha orientação, o conceito de corpo interface, usando uh, referenciais é, da, da cultura da interface, do Steve Johnson, e, a, e aí traz as, as já... Bastante também referências do cinema, de Maya Deren. Maya Deren tem sido recorrente, né? É. Caio também faz performances, remixes com Maya Deren. É, ela é uma, uma grande matriarca também misturada aí na nossa história entre Loi filha e Maya Deren, como grandes referências né? desse conceito de corpo e imagem na cena. Então, o Roberto foi o primeirão né, dos meus orientandos em 2011. Em seguida, a gente teve a Bruna Spoladori, com a dissertação de mestrado Pele, Película e Pixel. Metáforas para a atualização do conceito de espaço, né, do espaço coreográfico, que a gente estuda bastante em dança ou na graduação, para a proposição de ambientes na dança digital. Isso também foi em 2011. A, a Bruna se utiliza principalmente aqui dos referenciais de, do professor Johannes Biringer, e também pele de corpo, película de cinema e pixel para a gente chegar na dança digital. Foram metáforas que a gente conseguiu batizar. ela aí Em seguida, a gente teve, em 2013, mais duas dissertações a da Isa Sara Rego, que hoje em dia é doutoranda da, do IFB, não, ela é professora Winnie do Bay. IFB e ela é doutoranda da UNB, Corpos virtualizados, danças potencializadas, atualizações é, do corpo ciborgue, a base teórica da dona é né, o conceito de corpo ciborgue, mas desenvolveu algumas categorias do corpo ciborgue na dança contemporânea. E a dissertação da Doroteia Souza Bastos com o título Mídia Dance, que é um conceito cunhado pela Gretchen Schiller, que a gente já Rebatizou no elétrico em português de dança digital, que é o que a gente vem assumindo, porque não seria, não daria conta, dança da mídia, dança de mídia dance, não, media, dança. dança. É, a gente aportuguesou. É, é isso, é uma, dá uma boa discussão, né, assim, Isabel? A coleção de neologismos nessa, nessa área. A gente tem desde screen dance, media dance, dança digital, dance tech. É, Portanto, dança tem, a mídia, quer dizer, não é o que é, é eu exatamente, que dormir, exatamente. O Mas a gente Exato, dentro do é elétrico possível. vem usando em português dança digital, campo expandido entre a dança e as tecnologias digitais, que também perpassou pelo cinema, pelo conceito de campo expandido da Rosalind Krauss, que a gente compreendeu que a dança digital é a configuração de um novo campo, é um campo expandido da dança contemporânea. A dança contemporânea é um campo escondido da dança. E assim a gente utilizou Rosaline Krauss como base fundamental aí para resolver. Aí vem essa quase bíblia de Dona Natália Ribeiro, que a gente briga que foi quase uma tese. É... Ah, para abrir. É, ela é uma, uma, uma configuração bem interativa. Natália se esmerou de fazer por exemplo, ela estudo duplo, o duplo, o conceito de duplo digital do Steve Dixon e a construção da poética digital, mas ela se esmerou em fazer artefatos aqui dentro, aqui né? Mostra aqui que eu Quero, acho quero. Bem, me ajude aí. Acho que está um pouco Pois, pois. A Natália se esmerou em fazer alguns artefatos mesmo, né? Mesmo interativos para configurar e, e nos mostrar o o duplo e tem um bem bonitinho peraí deixa eu achar aqui é que é da aqui por exemplo isso aqui é um, é um são as fotos da da performance que ela faz chamado despétala de mim despétala é despétala ela fala é aqui também ó uma dobradura enfim o a dissertação em si é um artefato do, de duplos e, pois é, então, essa dissertação se alojou aqui no programa de... É, ela poderia estar alojada no programa de artes visuais, porque ela, o, o título né, tem a ver com a poética na dança digital, mas a questão do, do duplo, o conceito de duplo digital do, do Steve Dixon aplicado. Deixa eu só passar o título específico, específico, porque eu nunca tá grave. Pode clicar poética, poética na dança digital, é, configurações e reverberações. Bem, aí nós temos uma dissertação de mestrado, que não está aqui na sua versão final, mas da Amanda, Neves da Rocha, diários visuais sonoros em 2017, onde Amanda, uh, mestranda e já defendida no Programa de Artes Visuais, trata aqui de, de desdobramentos de um, de um percurso criativo, autoral, autobiográfico, onde utiliza-se de diversas mídias. Então, ela faz vestidos, ela faz esculturas, ela faz vídeos, registros, instalações, é uma artista com uh, é, um potencial muito forte. A, a produção dela em dois anos de mestrado, produção mesmo de objetos artísticos, foi muito efervescente e fez duas exposições durante o mestrado. Mais recentemente, nós tivemos, afinal o depósito da Ana Carolina Frihani, que é professora da Federal de Sergipe, demorou um pouquinho, mas saiu, que é o conceito de devir dança, a, se apropriando de Deleuze, virtualizações e atualizações da dança de Loi Filler, também usando Pierre Lévy, para estar tá reverenciando essa grande uh, figura que a gente toma como um, uma referência primeira da dança digital, que é a Loi Filler. Depositou em é, 2017 e sair aqui do forno, quentinha ainda, é a defesa e, a, e o depósito do Guilherme Fraga da Rocha Teixeira, de Arbô ao Robô, um percurso historiográfico sobre procedimentos de composição coreográfica. Bem, ele tem todo o cuidado de detalhar o conceito de coreografia, processo de composição coreográfica, mas ele chega num capítulo específico para falar sobre alguns termos também recentes. Né? O conceito de pós-coreografia, com a implicação de ambientes interativos, com inteligência artificial na coreografia. O conceito de coreografia digital interativa, que eu desenvolvi durante o meu doutorado. O conceito de coreografia distribuída, esse é um conceito da Lígia Nauble. E a coreografia transmídia, do Jürgens. Interações coreográficas entre humanos e robô e robôs. Pois isso. Então, além é, da produção dos mestrandos e já que é que doutorandos, pega aquele, do pega aquele aquela pilinha dali. É, vou só citar para finalizar uh, o título do. Uau! Eu estou tão interativo. É, é o cabo. Pronto. É só dele não encostar. Pronto. Então, a minha dissertação de mestrado tem o título de Corpos e Bits, Linhas de Hibridação entre Dança e Novas Tecnologias, onde eu já aventei cinco linhas de hibridação entre Dança e Novas Tecnologias. Está disponível no repositório da UFBA. A Mirella Miss, que é nossa co-líder... Também tem a dissertação, Paradoxos da Pós-Modernidade, Reflexões sobre Corpo e Espaço-Tempo, no produto coreográfico, que já inicia também é, reflexões sobre coreografia e esse contexto contemporâneo, até chegar a desenvolver no doutorado uh, mais essa especificidade de navegar, uh, no sentido de navegar na rede e, e criação coreográfica. Aqui eu tenho a tese que eu defendi lá na Universidade Politécnica de Valência, com o nome de é O Corpo Híbrido na Dança, Transformações da Linguagem Coreográfica a Partir das Tecnologias Digitais, certo? E recentemente, no ano passado, eu e a professora Mirella, a gente publicou um capítulo dentro do livro do Oxford Handbook of Screen Dance Studies a convite de Douglas Rosenberg, Assim como Steve Dixon lança o livro dele, é, que é bastante importante de referência na nossa área, é, o, o Digital Performance, esse livro também do, do, do Douglas Rosenberg, ele compila muitas informações nessa área de screen dance, video dance, e também vai, tem capítulo falando da Loi Filler tem já alguns mapeamentos de festivais que acontecem na América do Sul, no Brasil, bem, tem bastante conceito aqui, e o título do nosso capítulo é The Virtual Body is Real, né? o, o corpo virtual é real, é, Phenomenological and Post-Phenomenological Perspective in Media Dance. A gente vai transitar e trazer algumas referências da fenomenologia, e pós-fenomenologia, basicamente Merleau-Ponty e Don Ihde, para estar tá falando no campo da mídia dense. Eu acho que estamos bem, assim, para estar tá revelando o que andamos fazendo e continuamos fazendo. E o, o elétrico, ele é um grupo de pesquisa, pesquisa nessa especificidade, no campo de corpo e tecnologia digital, e por vezes a gente atravessa cinema, cinema expandido, live cinema, videodança, vestidos interativos, esculturas, instalações, uh, há vários formatos artísticos. Acho que muito bem. Muito agradeço bem. aí a nossa, ah, o nosso convite não, e a nossa participação. Muito bem, agora é, ainda uma continuação porque houve umas alterações no programa uhum. e então a Isabel Chaunier, uhum. era para apresentar antes, de... uhum. mas houve confusões, nós ainda tentamos ver, mas a, a história horária, ela. Certo. então ela agora está disponível, disponível agora, se vocês tiverem um pouco de tempo, Sim. então, porque ela queria discutir, acho que é importante a pessoa ir conversar, certo. discutir, e mesmo entre nós, e não só estarmos apresentando, Aí ela propôs, então, de uh, fazer a, a apresentação dela agora por Skype, uhum. um pouquinho, e aí a gente abre. Ela certo. não ouviu, ela vai falar inglês, uhum. mas nós... Mas a gente tentar é? fazer alguma coisa assim. De, fazer assim uma... eu posso traduzir algumas coisas e tal. É, umas ideias gerais, Isso. a gente pode retomar no final. Tá, então, mas eu agradeço muito, Ludmila. Obrigada a você, Isabel. E até... eles vão ficar. Os, Sim, também vão ficar um pouquinho. Os pesquisadores vão ficar. Então, uhum. nós vamos passar agora... Vamos já fazer a ligação por Skype com a Isabelle. E ela vai fazer a sua apresentação. E, volta, e depois continuamos, então, com uma pequena discussão. Vou ver aqui o Skype, então. para É de ser então agora tirar isso Isabel, alô, alô, como está? Está bem, tudo bem. We, maybe we talk. English but yeah. let me just uh, <laughs> let me let me uh, just present you a little bit in Portuguese here for the stream okay we have uh, but uh, nós estamos... Isabel, I just want to make sure because yesterday we couldn't speak on Skype, so I'm not sure what I have to do <laughs> yeah that's okay we are open because um Ludmilla the Ludmilla Pimentel she has to go now but the the, the researchers are here and okay. And, uh, Hi idea sweet oh, so we can uh, How are you? we can I'm have a, a little a little <laughs> bit okay so it's yeah. fine uh, so uh, just I let see. me know if you want to i would love if you could present a little bit your feel just really short uh, isabel soniere she she's really she's a mm -hmm. canadian And é a dance technology researcher. Ah, Desculpa em falar em português. No. <laughs> <laughs> Não ideia é essa. Ah. Não, a ideia do. De... So, so just Estirado that I aqui. know. So now I I do just a small presentation of my work, non academic. Sim. Because sim. you told me not to be academic, so I do very short and I show video, and I can discuss with the people. Ah. And tomorrow I can join the panel at noon at my time. Yeah, there is the thing. Here to now is more time. So, we see now and then tomorrow we see. Então, eu queria então... Uh, temos o prazer de, de estar com a Isabel Chaunier, que ela está ali na no Skype conosco E vou depois pôr a imagem maior. E então, ela é uma investigadora, pesquisadora uh, canadiana, já há muito tempo na área da dança e tecnologia, com uma incidência na somática também. Ela trabalha muito em... agora a intersecção da portanto do, do movimento e da de dados do movimento e a resposta em som interação com som uh, portanto basicamente então ela vai fazer essa pequena apresentação e nós como disse vamos depois uh, tentar então discutir aqui conversar um pouco sobre estas diferentes perspectivas e em que sentido portanto esta parte da somática não é da da sensação mesma do corpo para além do lado visual e sonoro, como é que também, esse, também há alguma somática nesses outros sentidos, né? Porque a somática é uma coisa que não é só interna, mas vai também até, ou inclusive, a nossa relação com o ambiente e com a expansão pelas tecnologias, para nesse sentido. Então eu vou passar aqui, a, vou aumentar aqui a, a, o Skype da imagem da Isabel e eu passo a ela, onde é que está? passou ela, alors, alors tu es dans, dans l'écran. lecran, you can okay. you can uh, you can start, Welcome. ok, Welcome. so I speak in English and you will translate or hello everybody, yes yes, Hi. do you all speak English or uh, Isabelle has to translate? ela fala more or less, more or less, they say, so you talk slow because she's also French speaker, né, aí Talk a little slower, huh? Okay. Uh, and then, and then we we hope you show you you you show some video. Can you put the video there from Instagram? I'm not too good. I'm gonna send you the link so you can okay. uh okay. put it. Okay. All right. So, I'm working with technology since 1994. So, Ludmila knows me because I went to present in Salvador in the, before the, around the year 2000. And what I developed as a performer working with technology since a very long time, is that I, I developed a new approach where I wanted to have an experience with technology where my, uh, the experiential of the performer, would you increase. So I didn't want to be in what I can do to print in the in the first uh, first year of my career in the first work. But since I, I did the doctorate with Roy ASCO, my I really taught the relation of the body and technology and also what is the body and what kind of approach of technology I would like. For, for example, in Roy Ascoff's Doctoral Program, we, we, we have a lot of thinking about what is technology. And he was proposing that technology, you know, is really integrating the body. For example, If you use planned technology, like for uh, a drug, or, or if you see technology as the medication, that change you. You take the pill and it changes the composition of your molecules, of your chemistry, inner chemistry. So technology is not only a physical hardware thing, it's not only just computer, screen, it can be also in something else that will change and make her body evolve in a genetic, molecular, chemistry, and physical way. So what I did, I am going to show you a video just to explain to you what I mean, is that I approach technology uh, and from a somatic So it means that I, I take three levels, three principles of semantic, the novel learning context or new context of learning, which is the technological context. So I use technology, technology as an environment because now our environment is technological. So because we can sky, We have the vibration of the electricity going through, of the cell phone going through. So this technology is affecting your body. And because it affects and go inside your body through it, it forces you as dancer, as performer, theater anything, to reorganize how you feel. The a organização do que sentimos, digamos, com a tecnologia. É, que a tecnologia afeta. So, it means that how the way you organize yourself inside, how you feel the world, how you feel the body, is forced to reorganize because the technology goes through you, inside you. So, technology is now part of your body, but without putting this the change is inside the body, the first change. So I use the somatic principle like that. So the three principle of somatic, it's the new novel learning context. So This, the, can you repeat? Can you repeat that? Três principais the, da somática. The novel learning context. The so Create a mm -hmm. new context of apprenticeship. And so of one is sensory organization. How do you promote new sensory organization? And the other one is augmented rest. It so, means that how do you use the pause so the body will be able to integrate new new things? So, how do you so, integrate to what? The pause the boss the the potential rest of the rest is how you use the pause the pause, if you the eat the pause. because your body will restructure yes. and recompose by the integration of neurologic changes okay and i was very much because i toured a lot in brazil in my early career, desculpa desculpa o terceiro. Ah, uh, uh, não, já, já. That is the third one, right? The pause, right? Yeah, pause. É pausa. É tipo como é que a pessoa tem que pausar em é? tempo temporário, em tempos de tempo, não é? Para, para, para tentar, uh, digamos, assimilar a piso. Mas você sabe esse princípio. Quando aprendemos a técnica e depois o usamos. And you come back to later sometimes you have integrate more information that if you just go go go go this as a performer i'm sure you have you have a uh, restructuring like a, a kind of restructure so it's like slowing down because it's more things, right as you accumulating there is a different timing a different restructure of everything if you i'm going to show you a video, but just before i'm going to tell you that In the beginning of my career, I toured a lot in Brazil, and I was very much influenced by uh, some concept and work in Brazil. This is where I met Mila, and also after in my doctorate, there was two Brazilian. That um, so I was very influenced by the concept in Brazil, and a lot by the work of Yujia Clark about her collective body. So, I was inspired by that, and I mixed it, integrated it with my approach of somatic. So, I'm going to, um, Isabelle, I'm going to send you a link so the okay. student they can see what... They so, I'm going to show you a link, but in this, uh, this video, the technology, I wanted it not to be seen. Certo. Então, eu fiz isso por um porquê. Portanto, a, tecno a tecnologia não é para ser vista, está integrada às vezes mesmo na, no processo da própria dança, não né? Não tem que estar lá, não é? Trabalhamos tudo com a doutora Aspera. Então, aqui a tecnologia, eles têm um sistema wireless na cabeça, e um microfone neles, e nós criamos um software para poder fazer isso. I'll let you, uh, doctoral, so this is the last work I did, so we're just going to look at that and I can explain. It was your doctoral, no? It was the doctoral, I started that, this work, in the doctoral. But the finished piece, I finished it after the doctoral. <laughs> <laughs> okay. So now I'm pursuing this research. I went to USA uh, in, uh, the um, last year to do more tests, integrating video also. But this is really a way how technology as a biofeedback will go through your body and change your how you organize inside. So it means as dancer or actors, if you organize in another way, you're gonna generate other type of gesture. You're gonna, you're gonna be able to create other way of projecting yourself to the public. Because now, in your inner organization, there's gonna be the mediatic aspect of it. So it's really a principle that... Um, I was very inspired by the principle of Lydia Clark, that auto-organized. And she, she, uh, she worked without with the sight. So here, the dancer never use their eyes. Because I want them to focus on other uh, sensoriality. And they have to organize in between their touch and they create all the sound in real time. So the sound is like another performer that we specialize. And by feeling this, they organize in relation with the sonic performer. To, uh, I, I maybe I didn't listen, but how do you work uh, with the Did you work before or just with the technology, or will you just integrate the concepts? The technology here, well, I work on two. Yeah, so was I work with the concepts, technology, solution, the but I work also with the. Here we develop the software, so the dancer mouse, you don't see it. They have a wireless transmitter on their head and a mic, here. And we created a software where we use all the data that they send us and we put it in a new software where we can specialize it as a performer. So we See, create this a, relationship. So the, the sound output is not from the dancers, the voices, They're but it's actually the, the, sound, the, software. the software. Is is from the dancer. What we do, we we we take the data and we can choreograph the data from each dancer. There's five source and we created the software when we can use the five source together. One source, four source, two source, three source, etc. etc. So okay. this is how we work, and well, we, we had to develop this software because it was not existing. I know, so they, when you are inside, because the public is inside the performer, inside the sound, very near to the body, this is how uh, we did it. I can show you another it, No, it's, it's okay, we don't have much time now. Okay, uh, it's just I wanted to understand, like, so the, the, the, the, the dancers, the performance have sensors in their head, no, you don't see it. The difference, no. five, you say five input sensor, sensory input. Yeah. And that yeah. goes for five output sound outputs, right? It's yeah, all okay. sound. All the sound is created in real time. So you have five okay, okay. Just that is the yeah. five, it's all for sound. It's different, no? Different sound outputs with the software, right? Yeah. Well, the software, what we can do is we can take each output of the sound We transform the sound but we can also choose to create a collective sound or take right. one source right. and four source or two source exactly and two source. Yeah. no i was just uh, what, i'm just wanting to know if the the sensory of the dancer is also sound that he's making or is something else like movement uh what else what are the well, sensories in the body Of the, dance. the sensor you mean? What is, sensor? what is the input sensor in the in dancers? What they wear, what kind of sensors you mean? Exactly, what they capture. Well, they capture this, this, this uh, sensor that we make that is based on, on sound. Now what so does it capture? Does it capture the sound of the dancer? The movement yes. of the skin? So the dancer is actually the sound sounding the dancer, but also the movement of the dancer. Okay, Because so the, the movement and the sound are always related. I know, but it's so it's movement, it's sound, what else? The other three. Well that's it. So all the well, the five is variations on sound of the dancer and the, and then, and how they respond through the movement. And the movement. But okay. what you have to understand is that It's not only uh, the sensors are not used only to measure the body like normally. The I, understand, body I understand. I understand now. Just to capture, I understand. We use the technology. Think about it as art. How? I understand. You can modify your body. This is also how we use it. The, the sensor has been developed. Uh, this performance okay okay okay we we should now like we already should be and be ending we have yes. like like like say 10 minutes to because the, the idea was really to discuss a little bit and you didn't uh, you didn't listen because you also couldn't understand uh the portuguese Uh no, no right. It very So, yeah, yeah, and the same here with the English. So, I don't know if you got entender um pouco. So. é Porque ela ela a falar outros. Para If you want to see no, a video I of I No, we don't this. Yeah, please send later on. Later on, like at the end of the the program, we we having a list é, entendi, of. Saber, porque na hora que ela utiliza a música, quando você ficou perguntando aonde está a captura, se ela utilizou ou se foi em face, se é no corpo e, ou é, é para e se as músicas eram aleatórias ou dependendo do, do movimento que vinha a música, a seleção da música. Aí eu fiquei, I, I can, I can. Do, um, um, She's asking uh, where, you know, we just talked about that. Uh, where the where where the, the, the sensors. Everything was in the head, tudo na cabeça. Como eles têm aquele visto, aquele capacete, é? Né? Aquela coisa. É tudo na cabeça. Aí não é uma música, é um software, aquela uh, a special software. Isso. Aí aí tens o, o input, é o próprio som dos dançarinos, e qualquer coisa com o movimento deles também. E então acho que esse som depois é tratado com esse software, o próprio som e outros sons adicionados. Então, pois é é, mas comum. então a captura é na hora ali, quando claro. é. vai ser é é. tratado, é vai ser a captura. Está sendo na hora, interativa. Tá. E so, so was a. Uh, did you understand a bit? 8, 8, 8? Por baixo. 8, 9. Por. O sensor é uma parte do meu corpo. But the problem a lot that I, I learned with sensor is that it gives it, you less capacity to do movement because you have the computer in the, in the back, you have sensor that ask you to move in certain ways. So for me as a dancer, it became a kind of problem because yes, I was able to produce image and sound but as a dancer, I was reducing the possibility of the experience of performance and of the body and of movement. So now I wanted to hide the technology and to use a technology that would give me back the full potential of what I can do with my body plus being able also to generate technology, but in relation with my experience, my phenomenological experience. So that's the big difference because I didn't want to work with technology. So as a dancer, I was able to do less. I wanted to do more. And I want my experience, phenomenological experience, to be more, not less. Right. Well. Uh, uh I think that is all in a way what everyone here work, wants in a way i mean more or less somatic i think it's and that's why i i mean i, I i'm interested in this uh, in doing this event for like to gather people that really are interested are engaged in a in a research way you know because there's also artists, not researchers that doing this by themselves in a way but We really need to make the body to be expanded, integrating the physicality, all the even internal uh, signals, uh, movement, uh, the interaction with each other. And I, I like how you mentioned, like this group, the including, like what is or like what's happening between all everyone. For instance, if you work with a group of people, right, uh, relation between what different people are uh, producing in terms of, like, I mean, I don't know, even sweat. Like uh, I, I kept remembering, also my, you know, everyone is is reminding of their work, like how. So eu gostava de se vocês tivessem assim, alguma relação desde assim, de, de um aspecto assim, que faça essa essa expansão do vosso trabalho assim. Para o menor era interessante. É, eu queria dar, acho que talvez um uma gestalt do trabalho da própria Isabelle. Uh, ela falou ah, já. É, eu sei, mas para compor o corpo, para a gente falar de corpo e como muda não, mas mas a nossa falando de tecnologia. Estamos tentando não falando uhum. só do trabalho dela, porque sim, ela veio juntar-se um é um painel. E nós também. não falámos, não discutimos mais. Eles apresentaram uhum. um pouco o que estavam fazendo, mas sei, era mais sim, interessante sim. de fazer. Eu por exemplo, gostava muito de saber a relação entre os vossos trabalhos, entende? Estava aqui tentando, mas não foi, não foi fácil para mim uhum. captar. Então, eu gostava assim de, de digamos, em, em poucas palavras, digamos, uma frase, assim, de, então, o vosso, que é que o vosso trabalho foca, assim, em específico, relacionando com esta história da somática, da tecnologia, pensando que a somática, portanto, não é só o interior do corpo, a captação, a atenção, mas tudo também isso, ou seja, é uma coisa que vai integrar mais do que normalmente se integra. Eu achei interessante a história da, pode não ter a ver, mas a tal reorganização dos sentidos, não é como é que, neste caso, a expansão tecnológica, a mediação, vai alterar a, a maneira como nós fisicamente uh, trabalhamos, nos relacionamos, mas mais trabalhamos, produzimos tra pesquisa, essa pesquisa não é como é que vai na produção de dança, na composição coreográfica. Isso penso que era bastante uh, importante, tipo que é tanta coisa e nós tentámos assim de relacionar e começar a chegar a uma coisa mais comum. Nesta especificidade da dança tecnologia, não? Da dança digital ou da dança cibernética porque é, Realmente, eu acho que o, o grupo elétrico abrange, assim, outra, não tanto a parte da somática, Exatamente, mas tudo né, apanhando é, a, a, a gente Mas é interessante foca nisso, como né? é que integra é, na mesma, é, porque não, a não a pode não fugir. É, isso Porque trabalhar com tecnologia, você pode ir para diversas especificidades. Então, não é a especificidade do elétrico, nesse momento a gente pode receber. Uma pesquisa futura de mestrado, doutorado. Sim, mas como é que, mesmo sem ser o foco principal, é assim? Uhum. Por exemplo, com a minha abordagem à, à teoria da nossa tecnologia, uh, eu, é, é quase todos os trabalhos envolvem as mesmas coisas, mas há sempre uma coisa que é enfatizada. E foi aí que eu fiz a minha, um demo, um quadro teórico. Para começarmos a ter uma estrutura, senão isto é tudo o quê? Tudo muita coisa, não sei o quê, não é? Não é? E então, realmente, tínhamos eu me interessava nesse contexto de entender assim o, o que é que poderia ser assim, o lado mais semático, mesmo alguém que, por exemplo, só trabalha com a dança e o som, por exemplo, que é o caso dela. Não é e, só a relação com o é. som, mas realmente tem esse lado de não é? como é que o som, neste caso, amplia estes dados, esta, como é que fala assim do interior, ou a relação com o ambiente, e ao mesmo tempo. Acho que pode ter relação com qualquer género de dança também. Não é? esta, como é que a tal interatividade está, está a ser produzida pelo corpo e expandido, envolvendo, não é? Uh, como é que, digamos, ter esse, esse lado somático, digamos, Eu acho que tem uma reflexão que ela faz no início, de que tecnologia não é algo fora do corpo. Como a gente começou nos estudos, uma Makiluma falando de tecnologia como extensões do corpo como é, algo, me dá é como algo fora do corpo e extensões. Né? Então a gente sai cheio de fios de cabos e tudo que isso, e, é, é, adereço quase tecnológico. O próprio trabalho da, da Isabela já me mostrou muitas fases e tinha uma fase bem cabeada, projeção, câmeras e realidade que parecia uh, holo, uh, holocorpos, né? corpos holográficos. Então, uh, acho que a tecnologia já passou por isso, essa fase de dança de tecnologia, de muito a tecnologia está fora e acho que é bem recente essa reflexão de que a, a, a tecnologia é dentro que trans, altera estados de percepção e de que se atualiza esse corpo, a parte dos ciências cognitivas, neurociências, Eu penso que realmente essas áreas das ciências são muito familiares para uma pessoa que trabalha nisso. é eles estão a falar, a linguagem que a pessoa já já trabalha com isso, sem teorizar, uhum. E Eu até não é? É. já uma já, já até houve tanto já houve conferências e há uma vertendo na dança que é exatamente essa relação com as neurociências, como é que a dança, por exemplo, é tão bom para o cérebro, é bom para o conhecimento, não é? E, e tem exatamente nesta, nesta área, mais deste domínio da dança com as tecnologias e os digitais e assim, isso, é um lado específico, porque acontece isso de uma outra forma. Daí a tal dissociação dos sentidos, é? uma outra organização, como é que não é o, o estudar, como é que, não, como é, o que é que acontece connosco. Porque realmente tornamos-nos, é, eu acho que é o tais pós-humanos, nós integramos já a tecnologia em nós sem ter que ter os apetrechos do, dos chips. Uhum. Essa alegoria né, de ser o um ciborgue é cheio de fio, cheio de botão cheio de câmera, não existe mais isso? Não, existe, existe. É. Existe o ciborgue e existe isso. o pós-humano, o que quer dizer Sim, é que o pós-humano... está falando do adereço na dança, dessas, dessas alegorias que a gente usava na cena de dança. Todos sim, mas os dias, todos é isso. Os sim mas agora está se está se indo para um outro estágio eu vejo assim sim, que isso eu dia, eu não filme, dizer, eu, eu vejo deixa... assim que a cena de dança ela começa a deixar de ser alegórica nesse sentido do alegórico do cyborg para algo mais de ativar os, o, o corpo em si como entidade primeira principal mas eu, eu, eu não sou pesquisadora salva artista também Compreendo também que se está tratando a coisa, historicamente, estamos falando de a tecnologia como um objeto externo a nós, e como depois dialogamos com isso, como ele está fazendo um trabalho de como essa tem é um diálogo com informações que depois saem de nós, que criam é um o é um movimento, que é uma ação. Eu tenho uma de cosas, que la idea de que ese corpo ya máxima tecnología que tenemos, ¿no? Eso es como Ahora, in fact, it's a dialogue of sensory perception. So the technology affects your sensorial perception. So sí, it's not, no. like you say, sí, it's not an outside relationship with technology. Technology is not there. Technology No, no, no. Ela é abençoe com a sensação, mas ela é ciência. Eu a coisa que eu posto agora como uma outra abordagem, seria pensar o corpo como um corpo tecnológico em si mesmo. Ou seja, essa capacidade de ver, cette, cette, cette de mover de de os doigts, tudo isso, visto de vue outro ponto de vista, é uma enorme tecnologia, e também há um relacionamento o conceito de tecnologia, é nós temos C'est que ouais. ce, ce truc-là, ce corps, cette vie, elle est extrêmement complexe dans la technologie. La technologie Beaucoup la technologie, plus que moi qui demande qu'il y ait ça chose à l'extérieur. Oui, oui. Je suis dans une image, je dans Par contre, juste de penser comme une technologie, parce qu'il faut voir comment on conçoit la technologie. Oui. Puis, la manière que j'approche la technologie, c'est comme en vrai l'envoi vous À un... quoi? C'est qu'il y a une relation entre oui, le faire, pour favori, pour et ton et la technologie. Et anglais, que si l'environnement change, ton corps change. Isabelle, Isabelle, Isabelle. Isabelle, pour vous. English, English, please. désolé, parce que j'ai dit que But you have to think how what is your conception of technology. And me, my approach is I approach to like technology like André Local, that he says that the environment and your body are completely inter interdependent. So it means that if the environment changes and evolve, it forces your body to evolve too. So they are in a relation of transformation because if the, the environment now is technology, it forces your body to evolve because it changes your inner organization. But and what I am saying is, yes, it's technology inside, but what I am saying is now the interface, what provokes the dialogue between you and the public, And within the environment is the body, because the body is in evolution. Now, actually, Cui okay. de Rodney wrote okay. a very interesting paper on this. The, right. the Brazilian that is in, uh, she's uh, the chair of the, at the University of uh, São Paulo. She okay. says that now the technology is our environment, and it creates different world and it speeds up everything. So, okay. Because, so isso, of that it, it you to force the reorganization sensory of your and of your body. Okay. Okay, now relacionado, que é assim como é que nós podemos interferir na evolução da tecnologia, em vez de estar a sermos afetados por ela, de nós interferirmos também como artistas, como pesquisadores, na criação ou no desenvolvimento de outras tecnologias que realmente tenham em consideração a integração do corpo, porque não está a acontecer. Ou seja, nós estamos. We are being affected by technologies that are built without having in consideration the body. So we are, we are, have the role To uh, propose, uh, to research, and to create work that really not just uh, shows how are we changed by this technology, but how can we change this technology so that they can accumulate uh, our our corporeality, the whole that we are, and especially yes, the physical we, body, right? And also, what we we do not realize, dancer as sure. performer, is that because of our training. We are more perceptual than the normal person. So it means that we feel more. We can have access, more control on all this knowledge, this body knowledge that is changing all the time. As a performer, we are in this position to be able to propose, to lead new ideas because we feel more we have perceptual tools that other person don't have they don't perceive as much as we do because yeah. of the training but but I mean I think it's also interesting to make things the most accessible possible I mean the, yes. o trabalho que você apresentou os corpos não é os corpos podiam ser quais os corpos sim em termos de sensoriais mas nós não sabemos também in termos de sentidos como é que as pessoas how people really uh um, sense this this stuff. I mean I I I know that in terms of dance, skills and that, like focus on somatics, that's a way. But people that make yoga they are as much or more attuned with this, right? So there's two guys. One know. of the first somatic learning system. It's an NCM somatic system. So I completely agree with you, Elizabeth. Okay, well uh, we have to finish by because then we we have the other session we have to lunch, but I think it was very very very nice uh, to to have this discussion and not just to present and uh, I invite uh, you know next you know the, uh, you to comment otherwise you know afterwards or if you have something more Something to say, please. Okay. So, was really nice. Thank you so much. Uh, let I me put you, you. you. Let me And put well, you well, here I mean. on the Skype uh, image. To get you, like, say bye. <laughs> Some uh, interruptions here. Uh -huh. Oh no. It's uh, because it's like we're shifting. Ah, yeah, yeah, yeah, yeah, well, anyway, okay. well, Thank you. Very okay. very much. Thank you. Um, Bye, bye, bye. bye Beijinho. So, então, agora vamos então fazer uma pausa uh, e vamos vamos recomeçar às 14 horas com a sessão no laboratório mocap com é a oficina por mim, portanto sobre a introdução, digamos, ao sistema de captura do... com o sistema de captura de movimento. Isso, que é com, a, portanto, aquela que utiliza o filme do Avatar, os marcadores, aí como o, o corpo se transforma em personagens virtual. Portanto, vamos depois fazer o stream a partir de lá. Tá bom? Conto com vocês. I cá, you know... Uh, maybe also interesting for people english speaking because we're going to make a, like motion capture session with uh, some Bharatanatyam uh, dancer in principle and also some volunteers people that want to try and we're going to have a play and just to understand a bit to demystify a bit uh, the the technology and uh, to play with it okay so hang on with us and uh, see you later Beijinho. Mm -hmm.